Como estudar de forma eficaz usando estratégias essenciais, principais métodos de estudo baseados na ciência. Estratégia número 4. Use exemplos específicos e concretos. Exemplos relevantes ajudam a demonstrar e explicar ideias, o que ajuda você a melhor entendê-las. A memória humana se conecta a informações concretas, melhor do que a informações abstratas. Então, sempre procure exemplos da vida real com os quais você possa se identificar. Por exemplo, escassez é uma ideia abstrata. Você pode explicá-la como quanto mais raro algo é, maior será o seu valor. Mas usamos termos abstratos para explicar uma ideia abstrata. Não é tão útil. Então, usamos um exemplo específico para ilustrar a ideia. Pense em um vendedor de ingressos. Se você comprar um ingresso para um evento esportivo no início da temporada, o preço do ingresso é razoável. Mas à medida que o dia do jogo se aproxima e as duas equipes estão agora no topo da escada, mais pessoas compram ingressos. Essa escassez eleva o custo dos ingressos e o vendedor cobra mais pelos bilhetes. Esse é um exemplo concreto de uma ideia abstrata. Você pode coletar exemplos de seu professor Pesquisar seu livro ou anotações. E procure exemplos em sua vida diária. Pensar em seus próprios exemplos relevantes é mais útil para seu aprendizado. Mas tenha cuidado e confirme com seu professor se seus exemplos são precisos e relevantes para a ideia que você está aprendendo. Faça a ligação entre as ideias e o exemplo e você entenderá como o exemplo se aplica. Você está com dificuldade de memorizar os estudos? Clique no link da descrição desse vídeo. Você vai aprender técnicas para memorizar os estudos com o recordista brasileiro de memorização e especialista em aprendizagem acelerada, o professor Renato Alves. Clique agora no link da descrição deste vídeo.